Trazei todos vós os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Quem é que não conhece esse texto nas Sagradas Escrituras? Quem não conhece o capítulo 3 do livro de Malaquias? Principalmente esse versículo que é o versículo 10. E há uma polêmica tão grande entre os que são a favor e os que são contra. No meu modo de entender, diz acima de tudo, é uma, é uma questão de consciência, caso se tenha consciência. Bem-aventurado é aquele que é fiel a Deus. Há os que dizem que isso ficou na época da lei. Esquecendo-se que Moura Abraão ofereceu a décima parte a Melquisedeque, onde Hoje nós podemos ler isso logo no início da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 14. Mas eu não quero ficar aqui me atrelando a chaves bíblicas, versículos bíblicos. Com certeza estou falando isso porque muitos dizem, ah, mas na época de Abraão se fazia circuncisão entre tantas outras coisas Bom, pois eu afirmo que não se faz uma circuncisão hoje nós não pegamos nossas crianças para que sejam circuncidadas o processo deu lugar ao que é maravilhoso o batismo aí entra uma outra polêmica que eu não quero entrar no mérito da questão eu quero dizer o seguinte que o no meu entendimento, o, bi, o, di, o dízimo é transcendental. Vai além do, vai além das nossas limitações, mas está resoluto dentro de um coração quebrantado. No meu entendimento, amar a Deus é doar tudo o que tem, sem esperar nada em troca, ainda por cima sair insatisfeito, por ter doado tão pouco. E aquele que retém o dízimo, seja este um líder, um pastor, ou seja lá quem for, se ele estiver agindo com improbidade, improbidade com certeza, prestará contas a Deus. E aquele que está enchendo cofres de pessoas que são ambiciosas, gananciosas, ou seja, denominações que assim portam, que visam apenas enriquecer seu patrimônio. Eu me lembro de algo que está escrito no livro de Apocalipse. Sai dela, povo meu. Outro dia eu vi um pastor, eu gosto muito de ser, sigo esse pastor, e ele falou algo interessante. Ele disse que esses pastores que são mercenários são juízes de Deus para aqueles que são gananciosos. Por que falo isso? Porque nós costumamos ver Tantos, tantos líderes estorquindo de forma estelionatária, enganando, lutibriando, enfim. Mas a grande realidade é que eu tenho o dízimo como uma forma de nós nos mantermos obedientes e tementes e grato a Deus. Dízimo é uma forma de gratidão. Jesus Cristo contemporizou essa questão quando falava com os fariseus, que eles faziam bem, dar o... Em, enfim, eu não estou lembrando, está em Mateus, deixa eu, deixa eu ver aqui, 23, seria isso? Mateus capítulo 23, versículo 23. Essa Bíblia é difícil para eu abrir, vamos lá. Em que ele diz, fazer bem em dar o dízimo do Quento, em Dar o dízimo. Mas contudo, fazer bem. Melhor colocar dentro do contexto, porque fugiu a minha memória. A de vós, mestres da lei, fariseus e hipócritas, das dízimo da hortelã e do entro e do cominho, mas negligenciais, o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquela. Com o meu parco, meu pouco, melhor dizendo, conhecimento, eu entendo aqui que quando nós devolvemos ou damos o dízimo com sinceridade, e nós, acima de tudo, também aplicamos sem negligenciar a importância das Sagradas Escrituras, como está escrito aqui, fazendo com justiça, ajudando ao próximo ofertando em uma igreja que pensa em missões, uma igreja que não mede esforços para ajudar, seja a viúva, como está escrito no livro de Tiago, que a religião certa é aquela que ajuda as viúvas, os órfãos, enfim. A verdade é que no capítulo 23, no versículo 23 do livro de Mateus, esse Deus maravilhoso contemporizava assim, valorizava, jamais desvalorizou o que nós entendemos como dizem. E isso ficou referendado no capítulo 7 do livro de Hebreus. Porque mesmo depois de Jesus Cristo ter sido assunto ao céu, ter voltado para o céu, e estar vivendo sobre a época da graça, mesmo depois de Jesus ter morto, sendo assassinado, morrido, crucificado numa cruz e ressuscitado. Enfim, com certeza prevaleceu esse propósito maravilhoso e prevalecerá sempre. Eu louvo a Deus porque eu busco a Deus em um lugar em que eu sei o que está sendo feito com dinheiro, onde existe uma transparência, onde nós não vemos os nossos líderes comprarem mansões, fazendas, e o dia que eu ver algo de errado, não vou sair por aí atirando para todos os lados. Eu simplesmente, como diz aquela canção daquele programa, inflino, pego o meu banquinho e saio de mansinho. Não estou aqui me levantando contra esta ou aquela denominação, isso nunca foi o meu papel, Então somente porque ali está a noiva do Cordeiro. E eu glorifico a Deus por todo o trabalho de ajuda, de auxílio ao próximo. Porque o propósito de um dízimo não é outro senão esse. Além das necessidades básicas que toda igreja, quanto maior é a denominação, maior é a necessidade. Compete a mim, compete a nós, sermos fiéis tanto nos dízimos como no, nas ofertas. Mas dentro daquilo que está no, nos nossos corações. Para concluir, existe um texto tão maravilhoso em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo O versículo que eu gosto mais de enfatizar no livro de Coríntios é o 7 Mas ele testifica que aquele que muito plantou, muito haverá de colher Mas por que eu enfatizei o versículo 7? Porque o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios diz o seguinte Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. Convém, sim, tanto a oferta como o dízimo. Agora, a coisa maravilhosa não é quando nós estamos sendo ludibriados, mas nós sabemos que aquilo, seja muito ou pouco, é de acordo com o que está no coração que os nossos recursos estão ajudando aqueles que não têm. E para concluir, eu afirmo que amar, volto com a mesma máxima que eu sempre trago no meu coração. Amar a Deus é doar tudo o que tem e ainda sair insatisfeito por ter doado tão pouco. Na verdade, o dízimo é o marco entre a soberba, o egoísmo, e a sinceridade e a dependência de Deus, entre o orgulho e a humildade, entre a ambição e a liberalidade vai por aí afora nesses antagônicos, com perdão da redundância, paradoxos, porque aquele que é ambicioso, aquele que é orgulhoso, aquele que é soberbo sempre tentará negar essa dádiva tão maravilhosa que ficou bem caracterizado aqui no capítulo 9. Isso aqui não é um dogma, muitos fazem disso um dogma, mas é uma coisa, um o de Paulo a aqueles que estão ofertando, aqueles que estão devolvendo o dízimo, dízimo, enfim. Porque aquele que faz por amor, Deus nunca ficou devendo a ninguém. E não vai ser a mim que ele vai ficar devendo, e nem tampouco a você. Que Deus nos abençoe. Amém.